Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Eu hoje estou aqui dando uma geral na minha plantação e eu hoje quero mostrar meu pé de limão e alguns detalhes que eu faço para que os limões, deus limão robusto. Eles, esse aqui é um pé de limão novo, tem mais ou menos um ano e meio de plantado no máximo e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. A terra aqui é muito boa, isso ajuda. E eu vou mostrar para vocês o que é que eu faço Primeiramente eu quero mostrar isso aqui para vocês ó. Aqui vocês vê que em volta do tronco Quando eu era novinho ainda Quando eu plantei, eu coloquei um pneu Esse pneu eu cubo com terra Depois, o, qual, o, qual que é a função desse pneu? Aqui gente, o, o, o pneu Ele tem um lado fundo No que a água bate aqui Essa água fica dentro do pneu E vai ficar sempre molhado Até... Vinha outra chuva, então aguado novo. Então, esse aqui é a vantagem. Depois eu cubro tudinho aqui, gente. E depois eu limpei aqui para vocês verem. Mas depois, gente, eu ainda cubro isso aqui com alguma vegetação. É, restante de capinho, que é para essa terra se manter sempre molhada. Pois então, aqui agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos cortar bem no tronquinho da árvore com a serrinha. Bem devagarinho, para que não venha rachar o pé de limão e não ficar o tronquinho. Então, aqui do mesmo jeitinho aqui, ó. Pronto. Só esses galinhos fininhos que tá atrapalhando. Esses grossos não. Só esses fininhos aqui, ó. Vou vir assim, ó. Pronto, aqui vai ficar livre por baixo. Esses galhinhos que não tem serventia, vão arrancando tudo, para ficar livre. Eu aprendi li qual dar limão assim com o um senhor. Lá do, lá do Ceará, ele fazia com um serrotinho. Então, olha, esses galhinhos aqui, esses galhinhos aqui, gente, não serve para nada. É chamado de chupão. Então, isso só vai danificar um pouco aí o seu pé de limão. Então, é. Olha só aqui, gente. Limão aqui. Isso aqui é limão taiti, gente. Quatro limão numa. Quatro limão numa galinha só, gente. Eles são, olha, ó. muito bonitinho aqui, ó. Tá um verdinho ainda. Olha só, meus amigos. Então aqui eu puxo um pouco de mato, capim seco. Cubro aqui. Pra quê? Esse capim seco ele vai manter a umidade. Vai ficar por mais tempo úmido. Sendo assim, eu economizo água. E quando chove. A água abastece bem aqui. E, sendo assim, o pé de limão fica mais saudável por mais, por mais tempo. E, além disso, vai virar adubo, hein? Pois então, acabei de poudar, gente. Aonde tem limão, eu não posso poudar muito. Aqui também tem bastante limão de novo. Não posso poudar muito ali, ó. Olha, tem uns galhos bacanas ali. Maravilha. E aqui, gente, uma galha bonita aqui. Olha só, gente. Quanto limão aqui, ó. Aqui é um galho novo, olha só aqui, tem bastante limão aqui. Olha o tamanho desse limão aqui, ó. Dá para encher uma mão, Dá para encher uma mão. E aqui, gente, tem uns galinhos, Tem uns galinhos aqui com bastante limãozinho novo, ó. Olha só, quanto limãozinho novo. Não sei se vai. Não vai segurar todos não, porque é muito limão numa galinha só. Então tá florado aqui. Ali nós temos mais ali, ó. E temos bastante limãozinho novo florando. Aqui, olha só, mais uma galinha com bastante limão. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui com mais esse vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para os demais vídeos cair diretamente para vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo. O seu like é muito importante. Ah, comente, o seu comentário ajuda muito também. Fui, um forte abraço, tchau, tchau.